você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos E lógico, como você já vai gostar desse vídeo Então deixa o seu like, tá bom? E também eu quero te dar uma dica Se você quiser aprender a fazer é, canais de games Canais de novelas, canais de futebol, canal, canal de filme Uma infinidade de canais E trabalhar com produtos físicos ou digitais com estes canais e aprender a ranquear esses vídeos de forma profissional então é o eu quero te dar a dica aqui do curso ranqueamento de vídeos o pulo do gato do erivelto que é um curso excelente para quem quer trabalhar com o youtube essa ferramenta fantástica que tem ajudado muitas pessoas tá bom então é o primeiro link aqui ó na descrição beleza então vamos aí, olha, é o seguinte, é, existem algumas alternativas que você pode fazer de determinados vídeos Eu vou fazer aqui uma série é, de vídeos de como você pode fazer é, canais voltados a determinados públicos Começando hoje com um canal de futebol Existem alguns canais de futebol que são muito bons, né? É, e que eu gosto bastante, tá? Um caso muito legal aí que eu gosto é o de placa, por exemplo Onde os comentaristas falam sobre os, os jogadores E falam também sobre é, os times em geral, né? E também dão os comentários sobre aquela rodada Ou alguma coisa do tipo, tá? Para se criar um canal assim, não é muito difícil, tá? É muito... você faça... Você pode fazer um canal, por exemplo, se você quisesse falar somente sobre jogadores de futebol, você pode falar, por exemplo, falar do Neymar ou falar do, do Cristiano Ronaldo, você que sabe, né? Ou então você pode é, falar sobre a rodada, né? Dar opinião sobre a rodada anterior. Ou até mesmo fazer prog prognósticos para a, a, as rodadas é, que virão à frente. Isso também dá uma boa audiência tá? futebol dá uma boa audiência e você fazendo vídeos deste desta, é, deste tipo é, vai fazer com que os, o público voltado ao esporte ao futebol é, comecem a assistir os seus conteúdos né? e aí você pode por exemplo você tem a opção ainda se você conseguir é, fazer é, vídeos bons com conteúdo legal você pode atingir a meta de mil inscritos rapidamente porque é um público muito amplo e também você pode atingir as quatro mil horas exigidas pelo YouTube para que você é, monetize os seus vídeos e aí você pode atra através monetizar o seu trabalho através do AdSense né? criando assim um canal de futebol voltado para as suas opiniões ou jogadores ou times e aí você pode monetizar o seu canal, certo? E, e se você for um afiliado, né, seja de qualquer produto, não precisa ser um produto voltado a esportes ou futebol. Você pode, por exemplo, ser um, um afiliado Magazine Luiza ou afiliado lojas americanas através da Lomadi, que também tem muitos produtos é, que você pode oferecer através do seu canal de futebol Por exemplo, você pode oferecer tênis é, Tênis e materiais esportivos Que essas lojas têm muita variedade desses produtos Tá bom? Essa é minha dica de hoje aí Se você é, é um afiliado e não sabe o que fazer Tá aí a dica, tá? Como ganhar dinheiro com o YouTube Fazendo um canal voltado, um canal de futebol Beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá seu like Inscreva-se e compartilhe, tá bom? Se você quiser saber mais aí sobre o curso ranqueamento de vídeos do Erivelto O pulo do gato é o primeiro link na descrição Valeu, um grande abraço e até mais